para up? Aqui é uma cena da English Experience. E agora iniciamos a nossa segunda aula de um total de 10 da websérie Meu Novo Mindset, que eu estou trazendo aqui no canal para te ajudar a se desenvolver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 E fácil. Dá uma olhada na descrição desse vídeo aqui que você está assistindo, porque tem um link que te direciona para uma página onde eu explico detalhadamente tudo sobre esse curso incrível e você ainda vai contar com um cupom de desconto de 80% por estar participando dessa websérie. Confere lá pessoal, deixa essa oportunidade passar não, hein? Bem, na aula de hoje eu vou te ajudar a tratar aquele que eu acho que é o mal do século, a tal da ansiedade. São pouquíssimas as pessoas que de fato não sofrem com a tal da ansiedade. E o problema vai muito além de apenas ter uma preocupação. Na medida que a ansiedade fica mais intensa, ela gera perda de apetite, como é o meu caso, mas algumas outras pessoas acabam comendo em excesso, gerando sobrepeso em casos mais graves, progride até para um estado Depressivo. Lembrando que toda a aula eu te ensino técnicas e ferramentas que serão trabalhadas de forma consciente e também inconsciente, o qual em geral eu uso PNL ou hipnose nesse momento, mas eu preciso reforçar, que você só deve fazer essa parte da técnica de PNL ou de hipnose depois de assistir o vídeo todo, porque assim os resultados são ainda mais profundos. Porque eu vejo um povo aí pulando direto para a técnica de PNL de hipnose. Pode não, rapaziada, tem que assistir o vídeo todo para você poder entender como que funciona tudo isso que eu estou trazendo para vocês. Então acompanha esse vídeo, aplica tudo que eu vou ensinar e em pouquíssimo tempo você vai começar a perceber a ansiedade indo embora da sua vida. Isso não vai mais te pertencer. E você finalmente vai começar a se sentir mais feliz, pleno, ah, e claro, não poderia faltar, já se inscreva no canal caso não esteja inscrito, ativa o sininho, deixe esse joinha aí no vídeo, porque assim o YouTube te informará sempre que eu lançar uma aula nova e você garante que não vai perder nenhum dos meus conteúdos que certamente poderá te ajudar bastante. Afinal de contas, o que, que é a tal da ansiedade? Porque tantas pessoas sofrem com ela, mas será que você é mesmo ansioso ou ansiosa? Bem, então primeiro eu devo te dizer que talvez você não seja ansioso. A ansiedade está relacionada ao medo do futuro. O medo de que alguma coisa dê errado, que as coisas não saiam do modo como você deseja. Existe um outro sentimento que parece com ansiedade e faz muitas pessoas confundirem com ela, que é a excitação, ou se você preferir, a animação. Quer ver uma diferença? Imagina que você vai no show do Gustavo Lima aí na sua cidade, e você começa a pensar nesse show, que vai ser legal, que você vai ver seus amigos, se divertir, etc. Nesse caso, observe que você não está tendo um sentimento de medo associado a essa situação que vai acontecer é apenas uma animação ou excitação pelo futuro logo isso não é ansiedade como muita gente pensa que é gente a ansiedade gera medo pavor faz você tremer e pode até te dar dor de barriga como é o meu caso quando estou ansioso eu acabo sentindo uma dor de barriga e ela não está associada apenas a coisas ruins ela pode vir de coisas boas como por exemplo uma viagem que você quer muito fazer olha eu vou te dar um exemplo bem claro disso há um tempo atrás eu tinha que fazer uma viagem para o interior de são paulo Atibaia. Mas para isso eu iria de avião de Vitória até Campinas E depois eu pegaria um ônibus até Atibaia Por mais que eu estivesse animado com a viagem Quisesse muito fazê-la O medo falava mais alto E aí talvez você me fale Medo do que, Ronaldo? Pois é, meus amigos Eu vou revelar algo em off aqui para vocês E não espalhem, por favor Um dos meus maiores medos que eu tenho É de me perder Sim, gente, eu morro de medo de me perder Então toda viagem que eu faço Eu olho no Google Maps Todas as ruas pelas quais eu vou passar Ponto de referência, eu gravo tudo, eu tiro até print no celular, para do caso eu ficar sem internet, né? Vai aqui. E essa viagem estava gerando esse medo muito grande em mim. Eu nunca tinha ido para Campinas e muito menos em Atibaia. Fiquei com medo de pegar o ônibus errado, parar em outro lugar. Enfim, medos bobos que bloqueiam a gente, não é mesmo? Então vocês percebem como a ansiedade pode estar associada também a um evento bom? Eu queria muito fazer essa viagem, essa viagem seria boa pra mim. Então era um evento bom que estava gerando sentimentos negativos. Por isso, a primeira coisa que eu quero te ensinar aqui é aprender a conversar com sua mente, com a sua emoção, entendê-la melhor, saber de onde vem essa sensação. Olha, se você estiver em um momento com muita ansiedade, pare um minuto, respire profundamente dez vezes assim ó e solta lentamente pela boca mas bem devagarzinho e aí você pode ler e responder essas perguntas que vão aparecer aí na tela o que você está sentindo você já sentiu isso antes você já esteve em uma situação sentindo isso ainda pior ainda mais intensamente uma escala de 0 a 10 qual nota você dá para esse sentimento agora nesse momento quando foi a última vez que você sentiu isso e o resultado não foi tão ruim quanto você imaginou. O que aconteceu em seguida nessa situação, nessa situação que você acabou de lembrar? Logo depois que você teve esse sentimento, o que aconteceu em seguida? O que é que de bom esse sentimento quer trazer pra você? Qual é a sua intenção positiva? E aí talvez você me fale que esse sentimento não traz nada de bom e eu preciso falar que até o pior sentimento que é algo de bom para você imagine uma pessoa que quer se matar, né? para mim é um dos piores sentimentos a intenção positiva desse desejo é trazer paz para essa pessoa, eliminar essa dor então sim, meus amigos, todo sentimento, por pior que seja, quer trazer algo de bom pra você. No caso da minha viagem, que me deu dor de barriga, a intenção positiva era me manter seguro, garantir que eu não iria me perder, que eu não seria roubado, ou seja, um sentimento de proteção. Mas e no seu caso? Qual é a intenção positiva desse sentimento que você tá tendo? E agora, aquilo que todos vocês gostam e sempre me pedem. Aquela hipnosezinha de leve. Na verdade, não um de leve, né? Porque a gente vai bem profundo no inconsciente, para poder te ajudar a mudar o seu inconsciente ainda mais profundamente. Então, nesse momento, eu preciso que você vá para um lugar calmo e silencioso. E certifique-se de que ninguém vai te interromper enquanto você estiver ouvindo o áudio. E, se possível, gente, escuta com fones de ouvido. Ah, e, antes de prosseguir, aproveite e já compartilhe o link desse vídeo com aquela pessoa que é especial para você e que você deseja que ela também se beneficie desse conteúdo que eu tô trazendo aqui no canal. É só clicar no botão Compartilhar que está logo abaixo desse vídeo e mandar lá no WhatsApp daquela pessoa, para aquele grupo super especial para você, beleza? Então, bora lá para nossa hipnose. No áudio de hoje, iremos trabalhar e liberar a ansiedade que talvez você tenha aglutinado durante a sua vida. E agora você pode gentilmente fechar os seus olhos e tentar em vão resistir a essa vontade pulsante de relaxar. Tome algumas respirações agradáveis, confortáveis. Isso mesmo.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 Eu vou contar de 5 a 1 um, E quando eu chegar a 1 um, Você estará desperto Alerta Tranquilo e totalmente aqui Neste lugar Neste tempo Muito bem 5 4 3 Na metade do caminho